Meus amigos ali está o Amaury O filho mais velho da dona Nelly Ele trabalha com esse caminhão Puxando bagaço Agora ele vai descansar um pouco Mas assim Vai pra casa E se de repente a empresa chamar Ele tem que ir Mas ele falou que hoje provavelmente se ele for é só mais tarde E quero mostrar o seguinte Esse cachorro aqui ó, Tem um amor tão grande por ele foi Simplesmente foi é, abandonado aqui Eles pegaram o cachorro para criar o cachorro para cuidar, na verdade, já veio criado, né? Lógico E a apelidaria é de Bento, gente, eu não sei porquê Não imagino E é fiel, viu? O pessoal tava falando que esse dia veio um cidadão aqui E eles mexem com bastante coisinha aqui, ó mexe com esse trator que tá mexendo agora eles são os filhos da dona Nelly, são muito espertos, muito inteligentes Puxar, assim, um, um, um caráter de pessoas que trabalham mesmo no, no pesado. Não tem essa história de ficar com coisa, não. Aí veio um cidadão aqui, que eles têm essa pequena oficininha aqui, ó. Onde eles trabalham aqui. Ali dentro. É solda e uma série de coisas. Tá tudo lá, tudo lá pra dentro. Bom, aí o rapaz veio e quando chegou aqui, ó. Essa chave aqui, pelo que a dona coisa falou pra mim, foi essa chave aqui, ó. Tava no chão ali, ó, e ela pertence a ele. Tava nesse chão aqui. O cidadão lá na maior inocência foi pegar a chave e o bento estava perto. <risos> tá tentando pegar essa chave até hoje. Não deixou. Olha o que eles fazem aqui, tá vendo? Isso aqui, eles arrumam, desmonta. São verdadeiros é, trabalhadores do, do, do pesado mesmo. E aí é, eu cheguei aqui e vi essa plantadeira. De mandioca, agora ele vai me explicar como é que, que funciona. Eu falei para ele se ele pode me explicar como é que funciona. Ele falou, não, eu explico para você sim. Então ele está ali. Daqui a pouco ele vai vir. O pessoal da velha guarda aí vai lembrar, né? Eu não conheci. Aqui estão as rodas. Aqui está um pequeno sulcador. A gente fala que eu tenho certeza que é para abrir. Logicamente. O, a vala no chão, né, para mandioca poder cair. E ele vai vir aqui daqui a pouco para me explicar direitinho como é que funciona. Essa relíquia aqui, eles compraram vão reformar. Bom, meus amigos, estou aqui com o Kleber, um dos filhos do seu João, e ele vai falar para gente como é que funciona essa plantadeira de... Na verdade, não é plantadeira de mandioca, né, Kleber? É planta a rama da mandioca, a certo? Mandioca, é, porque a gente fala, uma plantadeira de mandioca não, não vai funcionar. Você poderia explicar? Pra quem, ele vai. Para quem sabe ler um pingo. É, eu Ou sei que um é letra mas não é uma plantadeira de Sim. mandioca, é uma plantadeira de rama de mandioca. Sim. E você poderia explicar para a gente, para a gente entender o processo? Aqui engata o trator, né? Aqui nessa peça. Aqui engata o trator, certo? Certo. Então, qualquer, qualquer tamanho do trator puxa essa máquina. Certo. Aqui vão um na tomada de força do trator que faz girar os dois cortes dela. As duas linhas de corte que ela tem aqui, ó. As duas serras, no caso, aqui, ó. Tô vendo. Agora, agora que você falou que eu tô vendo. que aqui tem uma serra. Tá vendo? E isso aqui gira, gira a serra. Uhum. As duas serras. O trator Sim. gira. Tá. E essa roda aqui, ela faz a função de girar esses dois... Essas duas bases aqui, ó. Ah tá, além dela da sustentação para peça, ela gira isso aqui. Ela faz girar isso aqui. E é uma, é uma regulagem de profundidade, né? Você hum. regula a altura e ela vai na profundidade que você quer. No caso, ela é a mandioca, geralmente é uma regulagem só, porque não pode plantar muito fundo, né? E nem Sei. muito raso. Sei. Daí vai, vai duas pessoas sentadas aqui, ó, fornecendo a rama. Enche, enfia todas as ramas aqui, ó, tem que ser aquelas ramas de mandioca bem reta. Certo. Então, e, logicamente, previamente alguém vai preparar todas as ramas. É isso. Sei. E aqui, tanto desse lado como do lado de lá, vai duas bases, duas asas, que estão ali, ó. lá, Ah, tá, tô vendo lá. Aquela, aquelas duas asas lá, tem duas lá. Uhum. Em cima, embaixo. Sei. Vai uma a cada lado aqui, ó. Mas aqui, uma do lado de lá para você encher de rama. De rama, colocar as ramas E a pessoa que tá sentada aqui, pega aqui e põe aqui. Uhum. Aí ela vai dando um giro aqui, ó. Passa nessas duas facas. Ah, tem, tem mesmo. Tem duas, duas facas, facas aqui, tá vendo? Ali, ó, ó vendo. já dá um pré-corte. Sei. Da hora que ela chega na serra lá, já... Ela, vem, ela chega aqui, já tá o pré-corte, já foi feito lá. Aqui ela decepa mesmo. Decepa e daí ela, a rama desce aqui, ó. Daí ela cai aqui dentro. Ah, tá. Daí ela escorrega. Ela escorrega aqui atrás, no caso, né? Então, vamos lá. É que essa máquina ela foi dada uma revisada, então ela tá desregulada aqui, ó. Só que é uma, a cada, é uma a cada lado aqui, tá vendo? Tô vendo, agora eu entendi. Então, ela cai ali. Ela essa, cai ali, essa ali essa né? Essa rodinha passa em cima da rama. Afunda ela no chão. É, encaminha ela certa, né? E essas duas aqui vêm cobrindo. De terra. Entendeu? Que legal. Uma terra bem preparada, né? Sim, uma terra assim, você quer dizer mais fofa, né? mais afofada, né? O que tem que ser uma terra bem fofa, né? E aqui é o mesmo procedimento, tá vendo? Sim. Aí, é uma as máquina do... muito simples. Muito simples mesmo. E faz um excelente trabalho. Então aí quando você estiver com ela reformadinha, Kleber? É. Prontinha para trabalhar, vocês me avisam, eu venho aqui gravar vocês Vai trabalhando. Um, um vídeo dela plantando que legal aqui ó esse modelo eu não conhecia não conhecia um outro mas não tem nada a ver aqui vai aqui vai uma adubadeira dele aqui ó, tá até ali um coxo sabe só você é só um coxo para você encher de adubo e você aduba a mandioca já no plantio ah então tem mais essa também preferência ou não entendeu tem gente que gosta tem gente que não gosta até que essa aqui o cara que vendeu pra gente não, não usava não usava que geralmente não faz o adubamento da mandioca, né? Entendi. Entendi. Entendeu? Porque no caso, assim, a mandioca é, é uma distância longa uma da outra, né? Então, no, e, a, e a adubadeira joga direto. Quer dizer, é, você perde o adubo naquele, o adubo naquele, naquele espaço, pedaço. né? Então não é uma vantagem. Entendi. Não é um negócio vantajoso. Mas é uma excelente máquina. Eu não conhecia desse. Eu conheci o um modelo uma vez que eu gravei com a Madalena. É. Mas é totalmente diferente desse. É, logica um logicamente que a funcionalidade lá no final é a mesma, né? É. Essa aqui é a Planter, Planter Center, é a CA20. CA é CA20. Essa é a CA20. Você conseguiu aqui mesmo, na cidade? É, em Cordeirópolis. Ah, aqui do lado. É. Pois é, tá aí, gente. Para quem conhecia muito bem, para quem não conhecia, como eu não conhecia. Estamos aprendendo. É sentado aqui, ó. Parece que vai cair. É, mas não cai. E vai colocando, pegando aqui na... Que a plataforma vai estar... Aqui. Do lado, né? E vai botando aqui. Só isso, que é A função o do homem, vai, nesse vai, caso, vai, só isso. Só isso. O trator vai em primeira reduzida. E vai embora. devagarinho. É um, é um serviço bem, bem tranquilo. Olha só, rapaz. É, eu olhei isso aí. E bem interessante, né? Porque... E aí, não tem... Aproveitando uma pergunta, até? sei lá... Não tem problema de se acidentar, não? Ah, não tem. Porque o trator está muito devagar, né, Cis? E isso aqui vai, vai girando? É, ele vai girando, mas bem devagar, né? Olha que tá plantando, você vai ver. Ou seja, ele vai tão devagar que dá tempo tranquilamente. É, porque você enche. Encheu aqui de rama, a rama dessa altura, mais ou menos, né? Certo. Encheu vai rodando. A hora que você vê que vai acabando, você vai colocando de novo. Naquele lugar que vai terminando. Que vai terminando. É ah, muito tá. simples o processo. E é bem lento, né? Isso aqui não, não gira... Em, em velocidade é, assim. a é, pessoa rodar você junto, Você bater né? a perna aqui e machucar, <risos> sim. né? Pode tem que você tá com uma cara, sim, é, uma porta, é, um né? protetor, uma coisa é, assim. É, para não um, também não pode trabalhar de qualquer jeito, que nem eu estou aqui no caso, né? É, eu entendi, é, lógico, certo. lógico. Mas não tem perigo nenhum, não. Bom, Uma né? excelente máquina. Que bom. Qual que é o modelo dela? CA20. CA20. Ela é e, 2000. E a empresa? É Planter Center. Daqui da nossa região mesmo? Não é. Ela é... Me parece que ela é de Palmital. A ah, Palmital ali perde a cis, né? É. Que, que bom. É de, de, de, de a 0 18, né? Pois é, o Cleber nos dando essa... Mas essa... a hora que tiver pronto a terra ali, a gente vai plantar, você vem filmar. Venho. Vem, vem de coração. como é que funciona ela. Que bacana, gente. Mais uma, tá vendo? Parece que não conhecia como eu. Que bom. Parece, parece que ela me planta assim, alqueiras no dia. quatro de quatro alqueiras no dia, mais ou menos. Que bacana. Planta né? Bastante. Quer dizer que planta bastante, planta né? Planta bastante. Se tiver tudo preparado, né? Sim, planta lógico, bem. lógico, lógico. Não é chegar aí. Não, e cortar a rama É, ser, não é. Você tem que já pegar tudo pronto e é, já ir trabalhar. Tem sim qualquer para plantar. Então você tá com a rama tudo pronta. É só colocar aí e trabalhar. Planta muito rápido. Tem vídeo no YouTube dela plantando. É. Não dessa, mas de máquina igual essa. É. Planta muito rápido. Em breve vai ser dessa daí, você vai ver. É, vai ser dessa. <risos> no, no canal, canal do, do Cício. É da Madalena agora, mudou. Madalena, sim, é, agora Madalena. é Cícero e Madalena. Cícero e Madalena. É uma ideia de uma amiga nossa do Paraná que deu certo, é mesmo? Ficou tão bom pra gente, pra você ver. É bom, sim.